Quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo ela e fica piradinha Ela desce o salto, a gatinha perde a linha pire, pire, pire, pire, Ela tá maluca, ela tá doidinha pire, pire, pire, pire, Ela tá doidona. Asa na pista, a galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Fazer fugindo de um tempo, ela que ficar piadinha. Ela decide o sol a verdade.